Rapaziada, eu tô até ofegante, porque acabou de sair, acho que três trailers da Source 2 Eu não tô acreditando, isso não é, não é bait, não é nada do tipo O canal oficial da Alphimutu acabou de postar, cara, dei um ligue Counter-Strike 2, Responsive Smokes, Counter-Strike 2, Level 9, Up to the World Counter-Strike 2, Moving Beyond Hate. Vídeos curtos, vamos assistir, tem muita novidade Inclusive eu já adianto, olha o que eles falaram das skins Os seus itens sob uma nova luz Traga todo o seu inventário do CSGO para o CS2 Não apenas você continuará com todos os itens que colecionou durante todos esses anos Como eles também se beneficiarão da iluminação e materiais da Source 2 Além de permitir manter modelos e revestimentos vindos do CSGO Todas as armas padrão foram aprimoradas com modelos de alta resolução E alguns revestimentos tirados <risos> Ah! E alguns investimentos tiram proveito deles Galera, tava treinando perna aqui no condomínio O Filipão ligou, que é o manager do canal E eu vim correndo, por isso que eu tô ofegante E eu também tô emocionado Vamos lá, galera, primeiro vídeo Meu Deus do céu, tá tudo diferente Overpass Cara, tá completamente diferente, mano Eu tô até com medo de como que isso Estará dentro do jogo Tá muito diferente as grenades de smoke agora criam objetos de 3D volumétricos que vivem no mundo. Olha a iluminação dessa NUC. Cara, tem uma espécie de mira na USP. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, velho. Tá acontecendo, rapaziada. Tá acontecendo, mano. Nossa, nossa senhora. Meu Deus! Meu Deus! Tem como counter a smoke agora com tiro e HE. Isso vai mexer muito no meta do jogo, pessoas irão criticar. Cara, tá muito diferente, mano. Tô estranhando, não vou falar que eu tô com medo, tô um pouquinho, admito, mas tá muito diferente. O maluco foi eletricutado, paizão. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, rapaziada. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, rapaziada. Meu Deus, tem mais dois vídeos, mais um. Se inscrevam no canal. Chegou o momento, rapaziada. O tão aguardado. O tão aguardado momento. Fazem quase 5 anos que eu falo disso. Me zoavam, me criticavam. Cara, mudou muito mais do que eu imaginava. Muito mais. Muito mais. Nós tomamos três approaches para melhorar as mapas, mantendo suas legações ricas. Touchstone maps. Classic Nossa cara tá muito diferente. Tá muito diferente. improvements lighting but otherwise Olha a iluminação desse palácio, papai. Tá muito diferente. Next we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials like Nossa senhora. Olha, olha a água danceante. Olhe a água danceante all mapas maps have been fully rebuilt from the ground up leveraging all of the source 2 tools and rendering features easier to build isso é um sonho isso é um sonho não é possível estou sonhando não é real não é real não é real não é possível cara não é possível Novo meta. Novo meta completo. Novo meta. Novo som, pelo que parece, mano. counter Strike 2. Tem mais um. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. firing a weapon looks pretty simple. Nossa, a HUD está completamente diferente, mano but there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals or ticks, and time between those ticks didn't exist. Ticks For the, most part, the experience was seamless, but sometimes those milliseconds between click and tick could be the difference between landing or missing your shot. Cara, não tô que eu tô vendo, That's why não. with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Agora, o rate no longer não for mais and shooting e the server vai saber o momento que você o seu ou server vai Outro game, cara Esse meta da Smoke vai dar o que falar Esse novo meta você poder counterar o mais novo eu sei que tem um dentinho que vai criticar Mas vamos esperar lançar Vamos jogar Vamos ver como funciona Esse é o Counter Strike 2, rapaziada Mano Cara Você que me criticou Nos últimos 4, 5 anos Você tem a obrigação agora De se inscrever nesse canal, rapaziada Um milhão de inscritos Mano, tem mais coisa pra mostrar O site também Todo remodelado, counter barra CS2. Tá aqui, ó. Counter-Strike 2, teste limitado. Quero entender um pouco mais sobre isso. A próxima era do Counter-Strike começa este verão. Counter-Strike 2 representa o maior avanço técnico da história do Counter-Strike, garantindo novas funcionalidades e atualizações durante muitos anos. Todas as novas funcionalidades serão reveladas quando o jogo for lançado oficialmente este verão. Mas a jornada para o Counter-Strike 2 começa hoje com teste limitado para jogadores selecionados no CSGO durante o período de teste. Iremos avaliar um subconjunto de funcionalidades para corrigirmos possíveis problemas antes do lançamento oficial mundial. O Counter-Strike 2 estará disponível este verão como uma atualização gratuita para o CSGO. Por isso, equipa-te com seu arsenal, aperfeiçoa as tuas técnicas e prepare-te para o que vem aí. Aí é que eles pedem para gente continuar lendo para saber algumas das funcionalidades do teste limitado. Fumo mais natural. Fumaça mais natural no caso. Muito mais realista, muito semelhante ao que eu havia trago para vocês cerca de um mês com mod de partículas, né? O, o quanto eu tenho de medirante naquele vídeo, enfim. O jogo mudou. As granadas de fumo são agora objetos volumétricos, dinâmicos, que interagem com o ambiente e reagem à iluminação, disparos e explosões. A fumaça agora pode interagir com outros eventos do jogo, criando assim novas oportunidades. As balas e granadas HE podem dispersar o fumo para desimpedirem linhas de visão ou expandirem a oclusão por breves momentos. Expande naturalmente para preencher espaços. Agora, o fumo irá escapar de portas abertas e janelas partidas, subir e descer escadas, expandir-se em corredores longos e combinar-se com outras nuvens de fumo. Fumo é fumaça, tá? A tradução deles aqui ficou meio esquisito. Reação e iluminação. No Counter-Strike 2, as partículas de fumaça funcionam com um sistema unificado de iluminação permitindo luzes e cores mais realistas. Para além do Tick Rate o que tu vês é o que acontece o Tick Rate já não afeta como os jogadores andam disparam ou lançam granadas anteriormente o servidor só avaliava o estudo da partida em intervalos de tempo chamados Ticks. O Counter Strike 2 foi desenvolvido para usar atualizações entre Ticks, ou seja, Subticks. Graças à arquitetura de atualização Subtick do Counter Strike 2 os servidores sabem o momento exato em que um movimento é iniciado uma bala é disparada ou uma granada é lançada. Como resultado, seja qual for o chique rate, a tua deslocação e os teus disparos terão a mesma capacidade de resposta e tuas granadas irão cair sempre da mesma forma. Da hora. Um novo mundo. De melhoramentos a remodelações, os mapas estão mais limpos, mais iluminados e melhores. Overpass. Como era? Como está? Ai! Ah, que tesão. A liga. Como era? Gente. Banheiro. Como era? Como está? Bom site? Como era? Feio, velho? Como tá? Mano, mapa da Nuke, como era? Como está? Rampinha. Nossa, gente, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso deve ser um sonho, não é possível. O mapa mais simbólico, não só do CSGO, como também de todos os CS que já existiram na história. Vamos site B. Gente. Gente! Gente, olha essa base. Pra quem achou que não ia mudar nada, mudou muito. Graficamente falando, mudou muito. Ferramentas do Source 2. As ferramentas e funcionalidades da renderização do Source 2 estarão à disposição de criadores de mapas comunitários para facilitar a criação, experimentação e interação. Além disso, o workshop de itens do Source 2 será disponibilizado mais tarde durante o teste limitado. E aqui, a parte que todos temíamos, aqui o que tranquilizou todo mundo, os teus itens sob uma nova luz. Traz o teu inventário inteiro do CSGO contigo para o Counter-Strike 2. Não só irás continuar com todos os itens que colecionaste ao longo dos anos, como também a tua coleção irá beneficiar da iluminação e materiais do Source 2. Além de acomodar todos os modelos de skins do CSGO, todas as armas padrão foram melhoradas com modelos de alta resolução e algumas skins tiram partido desses novos modelos. Olha os agentes. Nossa, agentes estão legais, hein? Adesivos. Adesivos não mudaram muito, agora as faquinhas. Essas aqui é interessante. Nossa, algumas estão reagindo muito bem, cara. Será que aparece alguma que eu tenho? Gente, eu não estou acreditando nisso. Nossa Senhora. Efeitos visuais de alta definição. Todos os efeitos visuais foram atualizados no Counter-Strike 2, com o um sistema de iluminação em partículas do Source 2. Criamos novos visuais e comportamentos para água, explosões, chamas, fumo, disparos, rastros de balas, efeitos de impacto e muito mais. Olha a explosão da C4 agora, cara. Nossa, dá pra ver o líquido dentro da Molotov se mexendo. Garrafa tá mais trans. Nossa, mano, isso é inacreditável. Foguinho exatamente igual do vídeo que eu fiz cerca de um mês atrás. O que eu fui xingado naquele vídeo? Interface melhorada, eu quero para global de novo. Agora eu quero pago global de novo pra ver essa patente aparecendo dessa maneira. Gente, áudio preciso, os sons do Counter-Strike 2 foram recriados para refletirem melhor o ambiente físico, serem mais distintos e exprimirem melhor o estado da partida. Foram também requalizados para oferecer uma experiência auditiva mais confortável. Mas espera, há mais. O teste limitado só avalia um subconjunto de funcionalidades do Counter-Strike 2 para que os maiores problemas sejam corrigidos antes do verão. Mas há muito mais por vir. Dentro de alguns meses, iremos revelar todos os detalhes do Counter-Strike 2 e mal podemos esperar para os partilhar contigo. Alguns meses? Isso me deixou maluco. Isso me deixou um pouco triste, né? Porque falta um pouco ainda. A temporada de verão dos Estados Unidos começa dia 12 de maio. Então teremos que aguardar até lá. Mas eu acredito... Que até o dia 12 de maio, alguma versão beta será disponibilizada para todos nós. Galera, tô muito ansioso. Se inscreva no canal. Toda e qualquer novidade eu irei trazer aqui para vocês. E mais à noite eu vou postar um vídeo fazendo uma análise com um pouco mais de cuidado e detalhe desses três trailers que eles disponibilizaram. A gente vai descobrir algumas coisas que passaram batido. Enfim, tamo junto, valeu. Aconteceu, rapaziada. Eles também mudaram o user e a capa do Twitter. Agora é apenas Counter Strike. Enfim, aconteceu, rapaziada.